Olá, estamos live para mostrar-vos um equipamento muito interessante que acabou de chegar, que é o DJI Spark Combo. Este é o novíssimo drone da DJI, que é líder em drones, que já agora, enfim, tem sido um assunto bastante polémico a utilização dos drones, mas que nós vamos falar sobre este assunto e, naturalmente, considerando que temos que fazer um uso responsável deste tipo de equipamento. Naturalmente que essa, essa questão é indiscutível. No entanto, o que eu vos queria mostrar, são as primeiras impressões sobre este equipamento, o que é que eu acho e quais são as possibilidades que nós podemos ter com, com, e o que é que diferencia em relação a outras possibilidades que existem. Portanto, em primeiro lugar, eu gostaria de vos perguntar se vocês têm algum drone ou se tensionam adquirir algum tipo de drone e para que fins. E por isso, de acordo com essa informação, pode-me ajudar também a responder a vossas questões. Podem ir fazendo questões sobre este drone ou outros drones, Tenho alguma experiência em drones, comecei a utilizar o DJI 2, depois o 3, ainda no tempo que era, era preciso muito treino para conduzir drones, agora é muito mais fácil. Então, apresento-vos o DJI Spark. Portanto, ele é muito pequeno. As hélices já estão aqui uh, esticadas, mas, portanto, ele fica assim. Portanto, ele é, de facto, muito, muito pequeno. Uh, eu vou-vos dar aqui a comparação. Eu estou aqui com o meu, meu iPad, portanto, isto é um iPad e isto é o drone. Só para vocês terem uma ideia. Portanto, é bastante pequeno. Não cabe num bolso, mas cabe numa bolsa. Numa bolsa de homem quase qualquer uma, qualquer bolsa de homem, isto cabe lá dentro. E a grande vantagem, e o que me fez adquirir este drone, é precisamente essa. Uh, precisamente por não obrigar a usar um comando, portanto, eu posso controlar isto com o smartphone, posso controlar com este comando, que está aqui, já agora, portanto, este comando tem um acabamento incrível, já agora, em termos de materiais, a é DJI é muito, muito boa. Eu estou a utilizar até uma gimbal DJI neste momento também que está a transmitir eu posso controlar já agora para vocês verem portanto estou a usar um estabilizador uma gimbal e até vou pegar estou a pegar com a minha mão para para vos mostrar o equipamento portanto estou a pegar no um smartphone com uma gimbal portanto o vídeo está muito estabilizado é um bocadinho já volto a usar portanto vejam um o pormenor do encaixe das antenas incrível Portanto, eu com isto consigo controlar o drone, idêntico ao Mavic, não é o mesmo comando do Mavic, é outro comando, mas esteticamente e por fora é, é, é igual. Portanto, esta parte de baixo eu consigo abri-la e encaixar aqui o telefone. Portanto, posso controlar com isto para ter mais funcionalidades, mais distância e o Sport Mode, que está aqui, Sport Mode. Com o Sport Mode eu consigo andar com o drone a 50 km por hora, o que é algo incrível e mais funcionalidade e consegue alguns quilómetros de distância. Posso controlá-la apenas com o smartphone, então o que eu me estou a imaginar, é, vou para um evento, é, vou para um evento, é, e levo... É, levo o drone, e, e ao levar este drone, se não levar este comando, que já é, é mais fácil, só com o smartphone e de controlar, ou até só com os movimentos da mão. Eu fiz já um bocadinho um palm launch, portanto, estou a ver esta parte da frente, por cima da câmera, portanto isto permite uh, identificar os gestos, portanto o palm launch, só este drone aqui é permite fazer. Eu deduzo que talvez o Mavic isso não seja possível, porque já é um drone bem maior. Portanto o Mavic, Mavic, Mavic é dobrável, este não é dobrável, por acaso poderia ser. Estes braços se dobrasse, de facto ficava muito mais pequeno, mas devem ter tido uma boa razão para não o fazer. Uh, e então eu com este consigo de qualquer lado fazer filmagens, incluindo eu consigo lançá-lo uh, e só com as mãos ele pode aterrar na minha mão, levantar da minha mão, fazer gestos para tirar fotografia, para se movimentar só com as mãos sem mais nada. E nisso, este é o único drone que faz isso, é uma das razões que me fez uh, adquirir. Uh, nos comentários estavam a perguntar uh, porque, é que, porque é que adquiri este em relação, uh, por exemplo.. Uh, ao Phantom 4 ou Mavic, então tem a ver com isso. De facto, este drone não filma em 4K, filma em Full HD, a qualidade do vídeo e da foto é ligeiramente abaixo do Mavic, mas para o comum dos mortais chega perfeitamente. Chega perfeitamente. Portanto, o que temos que pensar é, justifica a portabilidade, em relação à qualidade, sim. Isto para quem se dirige? dirige para um público que está a iniciar em drones, não é o meu caso. Dirige-se para pessoas que querem muita portabilidade e facilidade, que querem diversão com drones. E como podem ver, a bateria é muito pequena. este é uma bateria, ele tem aqui outra introduzida, portanto este é o combo. Vale a pena comprar este combo, porque vem com duas baterias, vem também com esta base para carregar três baterias. Portanto aqui liga o carregador e do outro lado tem uma porta, curioso, tem aqui uma porta micro USB. E o deduzo, para mim ainda não experimentei, mas eu deduzo que seja também para carregar estas baterias por USB. Seria interessante. Ou então é para sair eletricidade para carregar o comando. Também pode ser uma possibilidade. Já agora para vocês terem uma ideia, aqui o comando... Aqui, encaixa aqui o smartphone e abre as antenas. Ele fechado, portanto, e tem aqui isto para vos mostrar que tem aqui uma porta USB que é onde ele carrega. Ele fechado, fica muito pequeno. Já agora, este combo veio com esta bolsa que é espetacular. É uma bolsa, até enfim, um bocadinho grande parece aquelas bolsas de viagem de homem, aquelas bolsas onde se colocam os bens essenciais. Tem aqui uma bolsinha, portanto, aqui tem vários compartimentos, e vinha já aqui o drone dentro, portanto, este é o tamanho perfeito para caber duas baterias, para caber carregador, para caber comando, para caber as prote estas proteções, que já agora vem com quatro proteções para as hélices, está aqui o carregador. Vem também, com esta caixinha de Sferovit, que não é má, portanto, mesmo que compre só o drone, vem com esta caixa de Sferovit, que é oferta, em que não é má. Eu vou abrir. Portanto, em termos de tamanho... Bem, na realidade, não é muito diferente o tamanho. Na realidade, não é muito diferente entre uma e outra. É um bocadinho mais magrinha esta, então, isto, sei lá, em viagem... Parece-me bastante prático isto cabe numa bolsa de homem. Eu tenho aqui uma bolsa que, que é o tamanho ideal. E vou colocar aqui para vocês verem. Fica perfeito. Olha. Vamos ver. E aliás, isto deve caber aqui. duas baterias. Isto será das baterias? Não, se calhar não é. É. É das baterias, cabem aqui as duas. Até liguei a bateria. Portanto, cabe aqui uma, aqui outra, e outra aqui encaixada. Uh, não sei se cabem aqui os suportes de proteção. Uh, não, não cabem. Isso, isso já teria que ser... Não cabe assim. Sem suportes de proteção, esta. Com suportes de proteção, então para outra bolsa. Para esta bolsa. Uh, uma outra coisa que eu gosto muito... No outro DJI eu tenho os suportes de proteção no Phantom, Phantom 3, já agora podem ver aqui a típica luzinha das baterias de DJI, um dado curioso é que a bateria só ficou ativada depois de a carregar, eu achei muito interessante do ponto de vista de segurança, aqui interessante é que estas proteções são muito fáceis de colocar, no DJI no 3, Professional, eram parafusadas, portanto, eu, nunca, eu comprei e nunca cheguei a colocá-las porque só tem que ir a parafusar uh, acabei por na prática não utilizá-las também usei sempre ao ar livre em situações muito amplas ok portanto isto é muito fácil de colocar ok, já está, coloquei uma vou colocar só mais uma para verem ok super fácil Agora até vou ligar o drone, só para vocês verem, portanto, eu vou carregar aqui, uma, e depois segunda vez, 2 segundos, ok. E... Ouve-se a ventoinha, o típico som de DJI, oh, a câmera está a apontar para vocês, é curioso na câmera está a dar o info vermelho, conseguem ver, ok, ligam os info vermelhos, agora desligou. Portanto, é esta parte aqui, que tem infravermelhos, provavelmente outros sensores, para além de infravermelhos, que consegue eh, captar o movimento das mãos. Portanto, para fazer o palmolancho, não vou fazê-lo aqui naturalmente, mas seria segurá-lo desta forma e depois aqui atrás carregar duas vezes. Uma, duas. Com esta parte, com a câmera apontada para o meu rosto, e ele automaticamente levantava o voo de minha mão sem comando, sem telefone, sem nada, só com a minha mão. E depois podia controlá-lo com a minha mão, movendo para um lado, para o outro, para cima e para baixo, para se afastar aí modo selfie, para tirar fotografias, tudo só com o gesto das mãos. Essa é uma grande vantagem deste drone. É uma das grandes vantagens que me fez adquirir, foi essa facilidade e a portabilidade. O mesmo acontece, por exemplo, quando eu estou a produzir vídeo, tenho equipamento de vídeo, câmaras de filmar, profissionais, mas, na verdade, acabo de fazer mais com o smartphone os vídeos, a não ser que queira fazer a gravação do evento, ou de um seminário, ou algo com, enfim, com tipo de características, tudo bem. Mas sempre posso usar os meios mais portáteis possíveis, porque tem imensa qualidade. Uh, Ouve-se bastante o barulho da ventoinha e ele não está a funcionar. Portanto, uma refrigeração ela aquece bastante aqui. Portanto, se vemos um bocadinho, eu coloco aqui e ele fica, não fica a freio, mas fica quente. Um outro pormenor. Quando ligamos a Strone, ele faz muito barulho. Faz quase tanto barulho como um phantom faz muito barulho! Uh, pronto, é o barulho do drone, portanto isto existem situações, imaginem que estão num, num estúdio a tentar fazer vídeos, isto a fazer imenso barulho. Se é o ar livre, então basta dar alguma distância que já consegue. Ok? Vou colocá-lo aqui, vai-nos acompanhar. Ouça a ventoinha, provavelmente vocês estão a ouvir a ventoinha. Tem aqui o Marco Oliveira a perguntar uh, qual o valor. Uh, Marco, ele começa em 599, a versão só drone. E depois tem a versão Combo, que é 799. E a versão Combo uh, inclui o comando, inclui mais uma bateria, inclui esta base e inclui esta bolsa. Ou seja, é um excelente negócio. E poupa-se 200€ euros com o Combo, porque só 200€ euros custa este comando. Só o comando custa 200€. Euros. Portanto, mais 200 no Combo uh, acaba, por ter, uh, acaba por ser muito mais vantajoso. Se a questão é cortar ao máximo o orçamento só o drone 599, mas é uma compra muito mais inteligente comprar o combo, porque ficamos muito bem servidos com coisas que vamos acabar de comprar ao longo do tempo. Eu fiz uma outra coisa, eu comprei também o DJI Care, que é um seguro de cerca de euros, creio eu, e que, e que ele, ao longo do ano, se eu crescer duas vezes, enfio para lá e não pago nada. Portanto, como já crescei um drone, sei o que é que isso custa, então compensa. O Pedro Mariano está a perguntar qual a resolução da câmara. É Full HD, não é uma câmara 4K, é uma câmara Full HD. O que serve para a maioria das necessidades, a câmara 4K tem vantagens na edição, se eu quiser fazer um crop, um zoom digital sem perder qualidade, tem essa característica, ou a pensar no futuro um registro 4K, já que o registro 4K não é um mainstream e não vai ser tão cedo. Uh, tão cedo, enfim, nos próximos 2, 3 anos, provavelmente não será mas é, profissionais vi trabalho em 4K eu também já edito algum vídeo em 4K mas é bastante penoso por ser mais pesado, eu sempre que posso prefiro 4K, mas para este caso Full HD eu diria que se este drone tivesse 4K e o mesmo nível de detalhe do Mavic tem um bocadinho menos, mas para o comum dos mortais não é, não é problema se tivesse e se tivesse estes braços dobráveis, este seria o um Mavic Killer. Portanto, só é falta isso. câmara como o Mavic e os braços dobráveis. Uh, seria, acho que no futuro isso vai ser possível, talvez daqui por um ano ou dois. Será possível quando o Mavic evoluir ainda mais, porque eles têm que se diferenciar, eles têm que vender os dois drones. Uh, seria incrível. Em termos de peso, eu pensei que ele fosse mais leve. Não é que ele seja pesado, mas... Nota-se, tem algum peso, tem algum peso, portanto, não sei, deve pesar, por acaso nem vi quanto é que pesa na caixa, deve pesar, sei lá, 700 gramas, provavelmente. Agora deixa-me ver aqui na caixa, se eu lijo o peso. Bem, deve dizer em algum sítio, talvez, as características dele devem dizer em algum sítio. Já agora, eu venho com a oferta de um cartão de, de 6 giga. Um sandisk, ok. É sempre bem-vindo, cartão de 16 GB, que chega. Eu já no, no Mavic 3, eu filmava em 4K. Já filmei bastante em drones com 4K. E 16 GB chegavam para os filmes que eu fazia. Duração da bateria? está a perguntar o Jomi João Miguel Vieira. Duração da bateria? 16 minutos. Não é nada de extraordinário. Mas são 16 minutos de de bateria, por isso é que é importante duas, eu diria que se calhar ao longo do de tempo eu vou ter que comprar mais outra e por isso é que esta base aqui está perfeita para três, mas eu diria que duas 16, mais, que sejam 15 mais 15 para este tipo de, de drone parece-me bem se formos para um Phantom, para um Mavic são quase 30 minutos, vai uns 25 minutos uh, enfim, para um uso profissional dá imenso jeito, já agora neste combo, ele trouxe mais quatro hélices, portanto é natural que com o tempo, se ele cair, eh, que as hélices se vão danificando. Nunca me aconteceu isso, portanto, no, no, nos outros drones, mas são bem-vindas. Estas hélices, enfim, devem custar uns 10€ à parte, 10 ou 20€, portanto, são bem-vindas. E depois temos o um carregador. Não é muito pequeno, de facto. Não me estou a imaginar andar com isto, a cercando que ando com a tal bolsinha. Esta bolsinha, de facto, tem muita pinta. Isto é, de, de, enfim, uma espécie de nem sequer é pele sintética, é um tipo de material que até aprecio bastante mais. É uma, uma bolsa muito, muito elegante, muito bem preparada para, para este drone e aí com esta bolsa eu consigo levar isto tudo, tudo o que está aqui em cima. Por isso, estas são, são as principais características deste drone. Eu gostei bastante, portanto eu fiz a encomenda quando do lançamento. Vi bastante informação sobre ele, de facto, aqui a questão que eu estava a ver é entre o médico e este, portanto, já não equacionava para o Phantom 4. Pelo tamanho, eu andei bastante com o Phantom 4, vinha com a mochila, era bastante chato, andei bastante com ela, era bastante chato, e é mais aparatoso, especialmente nos dias de hoje em que existe até algum receio da questão dos drones, e aqui o reforço que eu faço é temos que cumprir a legislação, e mais importante que a legislação, antes quer dela de ver ou, acima disso, temos que usar a bom senso, regras de segurança, ganhar experiência e, portanto, não fazer voos que coloquem em risco outras pessoas. Portanto, todas essas boas, boas normas, eu acho que as pessoas devem se preparar bem. Isso deve ser seguido, naturalmente. Este pronto tem vantagem que nós conseguimos com muita facilidade produzir conteúdo para redes sociais, para produzir selfies fora de normal no final de um evento. Portanto, é um drone muito pequeno, não intimida como os drones grandes. É recomendável usar estas proteções, especialmente para os menos experientes. E, portanto, conseguimos, com um tamanho muito, muito pequeno, conseguimos fotos e vídeos incríveis. Eu ainda não fiz fotos nem vídeos com ele, mas já vi bastantes filmagens. E acho muito boa para este tipo de dimensão, para este tipo de preço também. Por estamos a falar numa Maverick que estamos a falar de um equipamento que é o dobro do preço, logo... Uh, se for um phantom, uh, ainda é um valor um bocadinho mais acima dependendo das características, e por isso, para o preço, não é um drone barato, de facto, não é uh, podem despenhá-lo, portanto, eu recomendo que o comprem com o um seguro da própria DJI uh, portanto, não é um brinquedo barato, mas também isto não é um drone para brincar, propriamente dito é um drone para fazer um registro de imagens, para alimentar as redes sociais, para alimentar o YouTube uh, é esse o objetivo deste drone, para alguém que, que não tem tanta experiência que se calhar, não procura características tão profissionais. Muito bem, era esta a primeira impressão que eu vos queria deixar aqui. Naturalmente, tenho de fazer mais vídeos onde eu vou mostrar em voo, vou mostrar como é que funciona eh, o modo o gesture Mode, posso acompanhar com o próprio movimento da mão, será esse o objetivo. Enfim, espero que tenham gostado então, desta, deste... Eu chamei-lhe o Out of the Box, eu não faço unboxings, eh, eu tenho muito equipamento que eu vou querer mostrar aqui no meu no meu facebook e no meu youtube e não faço unboxings porque eu não espero para abrir uma caixa para mostrar em vídeo, eu abro a caixa, vejo o equipamento e depois chamo o out of the box que é... já está fora da caixa é o fora da caixa e este fora da caixa então faço uma primeira análise daquilo que, que recebi aqui e este é o objetivo, vou fazer outros equipamentos, eu sou um apaixonado pela tecnologia adoro a tecnologia, pude-a ligado com o digital, com o marketing digital e estou sempre a experimentar equipamentos para ver como é que podemos utilizar, esse é o objetivo Podem deixar suas questões eh, nos comentários do vídeo. Irei responder eh, assim que possível, deixando informações do que é que vocês procuram e assim poderei aconselhar dentro do, da minha experiência e do meu conhecimento. Espero que gostem e até breve.